seus ataques epiléticos O ataque é um fácil instrumental A sua rima é doce, mas o folk dá sem sal Aí você vai entender como é que pode Azimar com sal e faz com doce Pra rima em Detroit Você pode, te dou a bote, vai no meio Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ Bufraça te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio Rua, rua, rua,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 Rubo na chuva de fogo. Que eu não tenho, mas mostra do meu desempenho. A vida não é Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu filho, que é ele te lala Mas nem mais tranquilo, meu mano, nós não vai parar de ideia. Que é dar tapa tá na cara das cintas, tapa na sua cara, meu povo, um pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Mano de 200 ainda no chão, lá foi o meu é. Que você rimou, por enquanto é eu já vi. Que todos os versos você só foi hoje. Você você pega a música, você grita, você zera, escutila. Aí mano, Chatô. você tá no mano. Que eu sei, você falou agora acelerando. Sabe que acertei, eu sou o trem. Então deita no chão pra ver se você acertou. Pode ir lá em seu bem. Você tá lutando, mano, eu tô que você é uma fraude. Cada um pode que eu vou ceder primeiro, senão eu tenho. Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demorou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço hey, oh, Mas não é sobre isso aí, Na adianta nada Por você você a pela do seu teatro Eu faço perto, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima Mas é você que... tá ligado que eu acabo, contigo. Agora Eu já te coloquei no bolso, porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapa só cima, eu meto escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro do meu mano hey, Sabe hey. que não tá apanhando. Hey. Mas você tá é meu pescoço hey. Eu tô perdendo pra ele, rotando hey.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 Isso é batalha! É só um os vídeos mais pesados da TV tá, tipo que incende. Isso é batalha! Isso é batalha! Isso hey, oh. é batalha da aldeia. Com certeza, mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco. O rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Oh. Hoje nessa ceia, com certeza, mano, minha vitória já anseia.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 Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem, inferno é do Cátio do Johnny Mas hoje a batalha da aldeia do Apolo Para de meu namorado, você pra mim é o vacilão A batalha da aldeia do Apolo é a primeira fase Quando chegar do gente que passar do atual campeão campeão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 Apolo, Deus do som, olha o cheirinho de rima decorada. Ah! Saudade meu mano, pra mim aqui é cena é insano. Por isso, que puma sinuca, cê tá se assim encaçapando. E nesse momento, o Apolo não passa pano Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala a rima improvisada. Rima improvisada são